Olha ela surgindo na sua tela. Ellen, seja bem-vinda novamente! Bom dia, Israel! Bom dia, Helen, Bom dia, Mari! Bom dia! Mundo Ótimo das dia. tintas! Eu falei, não falei? Avisou! Avisei! Ah, Ellen também! Também Sim, com certeza! Ellen... Cestou! Cestou Um é prêmios! Prêmios! Prêmios! Mundo das Tintas! Olha, Ellen, eu não estou não sou do time que estou construindo, não sou do time que estou reformando. Mas eu sou do time que quer mudar a parede, sabe? Sabe quando você Sim. chega em casa e fala assim, eu quero mudar a parede de casa? Dá uma repaginada. Sabe? Exato. Falei pro pessoal participar. Não precisa estar construindo reformando, mas pode querer dar aquela mudada na sua casa e participar. Olha, tem presente do Mundo das Tintas. E a Ellen também trouxe novidades é, da semana, promoções. Como é que Sim. tá lá no Mundo das Tintas? Conta tudo pra gente. Continuamos com a promoção do mês de maio, mês é. das mães, né? mês do trabalhador, como eu havia dito, com as promoções de... Latex, 18 litros, a partir oh. de 169. Tinta Pisa, né? Essa é uma das nossas, das nossas promoções. Um milar, 18 litros, a partir de 169. Parcelamos até em 10 vezes esse valor, tá? 10. Agora, vezes. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim? Muita gente deve estar pensando. Uma lata dessa de 18 litros, ela rende o quê? Numa sala? Ela rende até 100 metros quadrados por demão. Olha aí, gente. 100. Excelente eu? acabamento. Você ouviu? E detalhe, não... baixo odor é. e antimofo. Olha, é isso, isso é que eu queria importante. chamar a sua atenção aqui. Dá licença, eu vou aqui, ó. Baixo odor, ou seja, não tem aquele cheiro forte, forte de ginta, que incomoda bem, bem, bem, um de pouquinho. Deixa eu virar aqui pro meu amigo Ricardinho pegar certinho, ó. Então é uma tinta que tem baixo odor, ela é anti anti-movo e alta cobertura. Na primeira demão você já vai ver a diferença na sua parede, Não tanto interna inchar, quanto né? externa. Dá lixadinha. Sim, né? então tem toda uma preparação passar da parede para poder passar a tinta. É, geralmente você pode passar fundo preparador, selador, mas se a parede estiver pronta ela tá prontinha só para você aplicar. Olha aí, gente. Ó, univers... oh, mundo das tintas. Tô falando aqui o universo das tintas, mas é a que produz exatamente unilar acrílico. Isso. E você encontra onde? No mundo, no mundo das, tintas. das tintas. Avenida? Avenida Rosário Congro, Número? 2543. Bairro? Jardim Primaveril. Ê, mulher. Tá, Olha. tá acostumada já com três vagos, né? Eu tô tô acostumada. <risos> vai passar de ano. Continua assim que você vai passar de ano. Eu... Quero saber do ganhador. Eu também. Vamos lá, também então? Vamos aqui, Ellen. Vamos. Fica desse lado aqui, ó. Para Pra Ali. gente poder saber quem é o ganhador ou a ganhadora Atenção, dessa computador processando. Um o os tambores. Meu coração já não aguenta mais esses sorteios. No três. Monique, Monique Carvalho. Carvalho. Atenção Olha. a Monique Carvalho. Você conhece a Monique? Não, você conhece? não. Mas nós podemos conhecer, né? Com Atenção, se você conhece a Monique Carvalho, entre em contato com a gente porque você acaba de ganhar, ó. Esta lata uma de, uma de lata de de do mundo das tinta. 18 litros. Ela não precisa pagar nada? Não. Ganhou Monique. Ganhou no sorteio. Da todo dor. seu Monique. É todo seu, olha aí. Muito você bem. Ela tava pensando já é. em repaginar ou só Fazer uma reforma, já pois foi feito é. Aí, já, o já iniciou passo. o processo. Parabéns, Monique. Depois de Vamos encostar para cá novamente. Gente. Claro. Quero agradecer essa parceria Obrigada, incrível com o mundo das tintas. É um sucesso, preço bom, qualidade. Não fica aí andando, andando, andando, andando, não. Vai lá, procura ele. Tem uma equipe lá, realmente, profissionais, para te atender. Lembrando. Lá cobre qualquer preço, viu? Pode levar seu só orçamento. Só levar lá. o orçamento. Não é só a gente. cobertura daquela tinta feia tá aí na sua sala, não. Não. A cobre o preço também. Sim, com certeza. É só Ellen, levar. Muito obrigada. O, o orçamento. O orçamento. Tá? Posso dar um recadinho? Claro. Como eu havia dito no programa passado, o mundo das tintas continua Olha aí. recrutando vendedores. Ontem eu... nós falamos. Falar, Ai, que falamos, legal. Então A gente emprego. continua recrutando vendedores, né? Na área de vendas, o diferencial, se tiver experiência com revestimento ou tintas. Se não, só trazer o currículo, falar direto comigo. A Pode me procurar. Estou à disposição para vocês, tá Muito bom? Muito bem, Ellen. Muito obrigada, obrigada Olha Ellen. aquela câmera ali, ó. Dá um tchauzinho para aquela câmera. Tá. Olha lá, ó. É <risos> <Ei>, coisa boa. <risos> tchau, tchau. Obrigado, Ellen. Obrigada, Israel.